Por que, que você quer um iPhone? Mente consciente versus mente inconsciente. Tudo que a pessoa pensa que sabe. Isso é a mente consciente. Isso aqui vale entender, tá? Porque na cópia a gente vai usar muito isso. Aí a gente entra aqui é o seguinte. Mente inconsciente. O que, que é a mente inconsciente sobre o mesmo tópico? É tudo que ela realmente quer e não falaria. Como assim? O que que a pessoa quer e não falaria? É a mente uh, inconsciente. As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. A mente consciente vai fazer com que você uh, justifique algo e a mente inconsciente vai fazer com que você deseje algo. Você deseja pelo inconsciente e você justifica pelo consciente. Entendeu? Vou dar mais um exemplo. Por que que você quer um iPhone? A pessoa que quer um iPhone, normalmente, ela quer status, ela quer mostrar para os outros que ela pode ter um iPhone, porque no Brasil é bem caro um iPhone. Ela quer mostrar isso e tal. E ela justifica o que? A câmera dele é melhor, ele tem um áudio melhor, ele filma melhor, ele é bom por isso, ele tem X megapixels. Mas você pode pegar um Xiaomi, que tem qualidade superior a um iPhone, e te entrega um resultado técnico muito melhor, mas não tem o, o poder do inconsciente. Então por que, que as pessoas ainda compram um iPhone? Porque elas compram no inconsciente. Elas justificam com o consciente. Então todo mundo que tem um iPhone fala não, é porque a câmera é muito foda. É porque não sei o que é muito foda. Mas na verdade, tem celulares melhores. Porém, o inconsciente dele diz não, isso vai me dar status, isso vai me dar é, superioridade em, em frente às pessoas. Então eu quero um iPhone. Só que ele não fala isso para os outros. Então você vai, o seu trabalho é identificar isso do teu público, porque se você identificar isso, você vai conseguir atacar diretamente nesse ponto inconsciente e a pessoa vai justificar que ela quer entrar.